A parte da psicologia do esporte ela é muito importante né, nessa formação, né, desde a base até né, o profissional. Então, o nosso foco é desenvolver um ambiente de bem-estar, de saúde mental, não só dos atletas, mas também dos profissionais que se envolvem né, em toda a formação. né como a maioria conhece o slogan de Xerém, né? Faça uma melhor pessoa que você terá o melhor jogador. Só que antes disso, a gente precisa pensar que esses profissionais precisam estar é, com todo conhecimento, com base nesse desenvolvimento saudável para poder promover um ambiente seguro psicologicamente, né? A minha rotina aqui, especificamente no profissional, é, eu acompanho toda essa rotina do atleta. Então, para entender o que a psicologia do esporte faz, que é diferente da psicologia clínica. A gente não fica dentro dessa sala, como vocês estão vendo, é, esperando que o atleta procure a gente. Então, o psicólogo do esporte ele é membro de uma comissão técnica. Então, ele circula em todos os departamentos, né? tanto na fisioterapia, na nutrição, na fisiologia, na academia, e nos treinamentos e nos jogos, para a gente entender como esse comportamento desse atleta né, funciona perante a, as situações né, de, de tanto de jogo quanto de treinamento, mas a base de tudo é, é criar né, a otimização, na verdade fomentar uma otimização desse, espo, de, dessa, desse rendimento desse atleta buscando uma performance sustentável humanizada, então para isso a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento das habilidades psicológicas, né? então a gente faz um, um treinamento com eles, então a primeira chegada, na, logo quando o atleta chega no clube a gente faz uma anamnese, entende como é esse perfil dentro do, do campo, como é que ele se comporta diante ali da, da figura do treinador, dos colegas e de acordo com as demandas que forem aparecendo a gente vai desenvolvendo essas habilidades, seja da atenção, da concentração, da, da ativação, da regulação emocional. Então a psicologia do esporte está atuando antes, durante e depois das competições. Esse é o grande foco.